É <risos> uma cúrruça. Mano, a gente não conseguiu plantar uma vez. aí a é Spike. Que isso? Ah, legal. A nossa grandeira não tem cura. Eu tenho cura, sim. Matei! Ai, então também vai tomar seu Olha o que você quer fazer, mano. Ah, não. Manda um vento no cu. Manda um Agora eu quero você pegar Spike o também, Susan. Do... Ai. Mas que é o trouxa também? Sou. Nossa, eu, sovado está lá em cima. Por aí. Correia, gente. aí gente. Correia, gente. Correia, gente. gente. Calça, calça, calça. Ele vai aparecer aqui em cima. Eu tô com Spike. Por que são nós três, Gabi? É foda isso. <risos> é foda, mano. Três. Ah, o cara já tava mirando. Ele é vai morrer bomba. Para caixa. Não chega. Chegou. Moço. <risos> Obrigado. <risos> que? Ei, soma, comprei pra mim, então eu já sei que que Imagina. Ah, eu já sei que meu louco foi revelado. Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Usa lá, ô, homem, mas Luta lá na B, homem, lá dentro. E dá spike, então, um caralho Usa lá na A na real, spike imbecil. Ele tava tá, com tá. 5B2, vamos entrar. Ah, legal, isso bloqueando visão teu aí. Não, não, não. Por que tu fechou? Qual que tinha? <risos> Por aqui? Usa o sorvão, usa? Não, não, não, fechou. NPC, o MC, o MC. Ele nem desceu, ele nem desceu. Ele e o topo não usa. Ele desceu, mano. Entra aqui, entra aqui, rápido. Segura aí, 35 segundos, tu estupidez, é tipo cura. Planta logo, planta logo, planta logo, planta, planta. Ai, dois segundos, Vai pra Vai pro lugar de planta. Ai, segura a cota. Segura, não, não larga o palco. Vai perder o costa dele, velho. Não eu percebido que eu tô com esse pai Obrigado, família Ó, oh, ó, oh, segue o plano A gente vai ficar aqui Tu fica aqui atrás Tá lutado Aí tu ultra lá na A Aí a gente vira todo mundo Ó, oh, gente, vai você. barulho aqui Vai barulho Que o homem vai, vai virar E outro De um lado pro outro aqui Vai, ultra, ultra, ultra, ultra Agora vira, gente Vira, vira, vira, gente Ó, eu tô lá na A Nossa tem cura-se? Ah, morreu. incrível que pareça, ele não tá indo. Gente, vamos virar essa partida. Pega, pega, pega, pega. É, mas não, tem dinheiro. Não, mas essa arma é, é um último. Gasta agora. Agora você casa. É, eu peguei uma arma boa. Gente, você sabe onde eu tô? Sabe como eu vim parar aqui? Eu não sei. Não morri. <risos> eu, eu gastei minha cura ainda. Não! não. <risos> Ai! Eu xinga, xinga! <risos> Meu, o é bat. É, é, é. Nossa! Recua a é de trampo. Que isso, Zedilha! Ai, que susto! Car... Droga! Não! Nossa, nossa, nossa. Nossa. <risos> nossa, não é zero, só vai! <risos> Toma, o cara tá miado, hein! <risos> <Com tudo. Nossa. risos> Nossa, <risos> mano. Eu não vou xingar ah, o cara porque ele não. Vai se fuder. <risos> mano, tu tá com 40 de ping. Ela tá com 20.. Ah, nossa, não, subiu um <risos> tá com 42 agora. É aqui, é aqui, vou virar. Eu tô com 20 de é ping. A... É, tô... tra... é B, é B, é B, é B. Cala a boca. É A ou é B, né? É B, é, B, é A, é ela, é, é A. É, é. Vai! Vai, vai! Sova desistiu da já Sova tá dormindo. Tá ah, eu <risos> vou denunciar ele, mano, na moral. Ah, Mimir. Eu vou ele por tudo, se eu botar equipe, né, comportamento das vezes. por tudo. Não, ele mesmo, não merece, ele é bom. Souva para presidente. Ganhou meu voto. Vai, vamos ver a assim. ah, Cadê? Ah, beleza, gente. É <risos> <a partir daqui? risos> <risos> vamos lá, gente, vamos fazer todo mundo juntar nossas energias pra. Vamos juntar nossas energias pra. Acordar, Ah, ele ficou triste, abandonou a partida. Eu acho que ele deu mais o F4 mesmo. Mas, tipo, eu tô na cal com esses dois oh, mongols. <risos> não dá pra. Não dá pra concentrar, bicho. Deixa eu só pegar o ponto de É foda, mano. Ai! Espera aí, você vai. Muralha. Vamos Sova, eu acredito Soba, em você Vai Sova, quem acredita sempre alcança É mentira isso daí, bagulho da rede Vamos virar, gente, vamos virar, a graça da Sova Vamos Sova, acorda Sova Eles estão lá, eles estão lá, eles estão lá Nessa partida eu tiver ult, vai ser todo dedicado ao Sova, se ele morrer. Tá, ele não sabe pra onde ele tá me dando. aí Aê, explodiu, <risos> acabou a Sova quitou, a Sova quitou. Vocês viram o chat? Pareceu que ela nunca mais retornará à partida. F, Sova. F é o nosso guerreiro, Sova. Sova, eu sei que tá zero batendo, mas tudo bem, tudo vai superar. Todo mundo tem seus momentos dificultados. Plantando, plantando. Eu tô travando aqui na foto. Vá o Sova lutado. Vamos meu ex. Vamos lá. Boa, boa, boa. Desarma, desarma, desarma. Foto, desarma. Né? Confiança, time, confiança. Boa! Sova voltou. o Sova. Sova, Sova. Sova contra Sova. Sova voltou, gente. Sova vai ficar irritado com a gente. Ele ia assistir. Sova vai denunciar a gente. Sou cego. Ô Guilherme, como é que tá mirando uma bolinha? Falou. Até mais. Sova. Meu Deus.